Olá pessoal, meu nome é Josi e sou do blog Alfinetadas da Moda e hoje o vídeo que a gente vai aprender a fazer é esta saia para usar agora no ano novo esse tecido aqui é um gripir e vocês encontram no site da Boutique dos Tecidos olha que renda maravilhosa, super cara de ano novo mesmo né e a saia é muito simples de fazer, se você quiser fazer ela longa você pode tá mais curta também, o comprimento fica a seu critério. Eu vou deixar o um link para quem quiser estar adquirindo esse tecido, lembrando que lá no site dela tem tecido cetim de forro a partir de quatro reais, então tá muito barato e tá valendo super a pena. Então se você quiser aprender a fazer essa saia super rapidinho de fazer e linda pra usar agora no final do ano, é só você ficar aí e continuar assistindo ao meu vídeo. Bom, pessoal, então, pra gente fazer nosso próximo projeto, né, que como vocês viram aí no começo do vídeo, é uma saia que venceu aí no pedido de votação. Eu vou fazer ela num comprimento midi e eu vou fazer ela o mais simples possível, tá? É, este tecido aqui, ele é, uma, é um gripper, tá? E... Esse tecido é um gripir, então a gente vai precisar de forro. Esse tecido aqui eu recebi lá do site da Boutique dos Tecidos. No site dela tem tecido, o cetim dela tá por R$4,90, R$4,00 e pouquinho. Gente, tá muito barato o cetim dela, é o cetim de forro pra quem quiser comprar, então já aproveita aí, tá? Então pra gente fazer a nossa saia, é uma saia, ela é mais justinha, tá? E vai ficar linda, a gente não vai precisar colocar nem zíper, nem um tipo de abotoamento, porque como esse tecido estica, é bem rapidinho de fazer essa saia. A gente vai precisar do molde base da nossa saia, que eu já ensinei vocês a fazerem. Tem link aqui no canal, eu vou deixar aqui embaixo pra quem não sabe ainda como fazer. Eu estou com a minha com a pence aqui, mas você vai tirar a pence, tá? Eu vou tirar aqui no tecido mesmo, porque não vai ter essa pence. Então, tem uma pence de três centímetros, você vai tirar essa pence aí de 3 centímetros, tá certo? Que ela, como é uma saia justa, né? Não tem necessidade de fazer a pence. Então, é só você colocar o molde na dobra do tecido duas vezes. Olha, já tá dobrado aqui, olha, na dobra do tecido duas vezes. Eu já vou tirar frente e costas e depois eu vou fazer o mesmo processo com o fogo, tá? Eu vou cortar, então, a saia aqui e você corta aí na sua casa, tá? É só colocar o um molde e cortar. Essa, esses três centímetros, ó, eu vou tirar aqui e aí eu risco aqui, tá vendo? Ó, eu vou riscar aqui, depois eu já sei onde eu tenho que seguir. Aqui, deixa eu mostrar aqui pra vocês, eu estou aproveitando o barrado, tá vendo? Na parte da barra e o forro, eu vou cortar ele um pouquinho mais curto pra ficar uma transparência. Como comprimento, eu tô fazendo uma saia de 70 centímetros, mas aí você pode fazer o tamanho que você preferir, tá? Também não vou deixar margem de costura, porque como esse tecido estica, não tem necessidade. Aí, você já vai tirar o cos da sua saia, também no forro, tudo que eu fizer com essa parte, vocês vão fazer com a parte do forro, tá? É só você cortar, então, uma tira reta no tamanho que ficou aqui o seu cos, tá? Eu vou aproveitar aqui, já vou cortar, e aí eu já volto aqui pra gente dar continuidade na nossa saia, tá? Que eu vou cortar a parte do forro agora, que é igualzinho que eu acabei de cortar aqui com vocês. Agora, meninas, ó, a gente já vai montar a saia. Muito rápido, você vai colocar aí o lado direito do tecido, com o lado direito do tecido, vai fazer o mesmo passo com o forro, tá? E vai passar uma costura aí pelas laterais da sua saia. Eu vou passar na overlock, se você não tiver overlock, pode passar aí na sua máquina reta normal, ok? Pode passar aí no ponto zigue-zague, pode passar no ponto reto, que ela não vai arrebentar, ela não está tão justa assim para arrebentar o ponto, então, não tem problema, certo? Então, agora, é só ir pra máquina e passar aí uma costura aí na, nas laterais da sua saia. Vai fazer isso com o forro também, tá bom? Tanto a parte de cima, como a parte do forro são iguais, então, vai fazer isso, ó, já acertei aqui. Agora, é só ir pra máquina e passar uma costura aqui nas laterais da nossa saia, Tá bom? Meninas, olha, a saia tá aqui, certo? Aí, o forro, eu só coloquei ele por dentro, olha, e passei uma costura aqui na cintura, ele tá solto, tá vendo? Por dentro, eu não uni na saia, só passei a costura aqui, ó, pra ele ficar encaixadinho aqui, e agora, na hora de eu colocar o meu cos, ficar é mais fácil, tá? É, eu deixei o forro, olha, ele tá mais curto do que a saia, tá Tá vendo? Eu fiz ele mais curtinho, e agora a gente já vai colocar o cos, tá? Então, o que que eu fiz? Eu já falei, já ensinei vocês a cortarem cos, mas vocês ficam muito na dúvida. A gente vai cortar no reto mesmo. Você vai pegar e você vai medir aí a cintura da sua saia, tá? Então, olha, tá dando uma cintura, o um total de 74 centímetros. Eu já expliquei pra vocês que quando o tecido tem elastano, o ideal é você cortar o cos uns 2 centímetros menores, Tá? pra ele ficar mais certinho na cintura. Então, eu vou cortar um cos de 72 centímetros. A cintura da saia é 74, eu vou cortar um cos de 72, tá? E aí, a gente, quando a gente for colocar o cos na saia, a gente dá uma esticadinha no cos, mas isso só funciona pra tecidos com elasticidade. Então, eu cortei aqui duas tiras, olha, tá vendo? E agora, eu vou medir aqui, pra ver... Ó, elas estão maiores, tá vendo? Pra dar 72 centímetros, eu tenho que cortar com 36. Então, ó. Ah, lembrando que, ó, o forrinho já tá aqui embaixo, tá vendo? Ó, eu cortei no tecido e no forro. Não vou pôr entretela. A, a entretela, ela segura o tecido. Então, se você estiver trabalhando com a intenção de vestir a peça com a elasticidade do tecido, você não pode pôr entretela, porque senão você não vai conseguir vestir, tá? Então, eu não vou pôr entretela. Vou cortar aqui, olha. Cortar tudo aqui, já corta tudo de uma vez. Tá? E agora a gente vai unir esse cos Colocar lado direito do forro pra cima. Aí vai colocar lado direito do tecido pra cima. Vai colocar lado direito do tecido pra baixo. E lado direito do, do forro pra baixo certo? E vai passar aqui, olha, uma costura pelas laterais. Quando a gente virar isso daqui, já vai estar tá montadinho o cos com o forro embutido, tá vendo? Então, agora, é só passar uma costura aqui nas duas laterais. Passou a costura, vai vir aqui nas costuras da saia e vai encaixar o cos na saia. É, eu tô costurando tudo na overlock, mas como eu já disse, se você não tiver overlock, pode costurar na máquina reta tranquilo, ok? Então, agora, vocês vão pra overlock comigo. Aqui pessoal, a saia já tá finalizada, super simples de fazer, rapidinha de fazer, né? E é uma saia que fica linda, também esse tecido nem precisa de muita coisa. É, qualquer dúvida que vocês tenham, pode me deixar aqui embaixo nos comentários ou pode me enviar por e-mail. Não vai ter molde, né? Porque eu já ensinei vocês a fazerem a modelagem dessa saia reta... Então, não tem molde disponível no site, mas eu vou deixar o link do, do vídeo aonde eu ensino como fazer o molde, tá? É bem simples e super rapidinho fazer. É, então, é isso, pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo e eu espero vocês em um próximo projeto.